4 vezes 0, 0, 4 vezes 5, 20, vai 2, 4 vezes 1, 4 e 2, 6, 4 vezes 1, 1, 4. A projeção é de 4.600 por mês. Tá bom. Ótimo, ótimo, ótimo. Tá bom? Bom dia, professor! Oi Roseli. Bom dia, Roseli, Então, olha eu que eu já estou uns diazinhos sem conversar com o professor, mas assim, meu, professor, é uma, uma ótima coisa para falar pro professor. Professor, o senhor não imagina ah, o é? quanto é. eu estou ah. feliz por ter estudado encontrado senhor, ter estudado, ter conseguido trabalhar assim, a mesma, essa semana mesmo, assim, eu tive ótimas respostas, assim, de clientes que eu atendi, uma melhor do que a outra. Nossa, isso até me deixa... Tem clientes assim, sabe, a gente chega a se emocionar, sabe? De, de tantas... Coisas boas que eles vêm falando pra gente, né? Assim, que, de boas melhoras que tiveram. Meu, muito, muito feliz. Bom. Essa semana mesmo, bom. eu atendi, eu acho que foram 20, 23 atendimentos. Assim, teve... É, teve vários, uns oito atendimentos que foram pessoas que vieram a primeira vez, né, que na, na primeira massagem, e assim, até uns vieram, por, a maioria vieram por indicação, né, e tem outros que já são clientes, um chegar assim e disseram para mim, nossa, eu melhorei 80%, 60%, até muito 100%, e assim, de várias coisas assim que eles tinham, né, ah, muitas coisas, assim, dores e coisas que ele sentiu, assim, nossa, muito, muita, muitas coisas boas, assim. Digo, nossa, acho que é uma das quase melhores da minha vida, tá sendo essa. É perguntar uma coisinha assim para você. Verdade. Hora, Às vezes diz, eu fico se assim, será que, que isso acontece? é real? Às vezes eu penso, nossa, mas não está acontecendo isso. Aí eu paro e penso, não, mas as pessoas não iam mentir para mim, elas não iam falar. Eu cheguei a perguntar para algumas pessoas, mas você está falando isso que é verdade <risos> ou está querendo me agradar? Ela <risos> disse, não, juro para ti que é verdade. Eu, eu me vejo em você agora. Me vejo em você. Porque lá no começo, né, é... Eu vou falar a verdade para vocês que às vezes parece que é meio louco tudo isso, sabe, meio doido. Mas é acontece, é assim mesmo. Eu muitas vezes eu perguntava para cliente de verdade, mas melhorou mesmo, né? Está bem mesmo? Que às vezes eu Entendi. sabe parece que às vezes eu penso assim, parece mas, que é mágica, não né? mas não pode. É às mágica. vezes tem uns que eles ficam assim e mas... perguntam, mas ah. tu tem certeza que uma massagem no pé vai fazer toda essa diferença? Eu digo, tenho certeza absoluta. Eu cheguei já a 25, 30, 32 Eita. pessoas numa semana. Dessas 32, 23 a 32. É... Todos os atendimentos São pagos. cortesias ou são atendimentos pagos? Todos pagos. Todos pagos. 50. Você está cobrando quanto cada atendimento, Rosalina? Ah, está passando de mil. Está dando quanto por Dessa semana? Semana. Então... <risos> Espera aí. Vamos fazer a conta. Essa semana você fez 23 vezes 50. Posso, posso colocar a mão no seu bolso ou não? 5 vezes 3, 15. Sobe 1. Um. 5 vezes 2, 10. Mais 1, um, 11. Essa é. semana você fechou com 1.150. Ótimo. Nossa, muito bom. Isso é bom? O melhor ainda é escutar as pessoas falarem o resultado que elas tiveram. Essa é melhor ainda. Teve. Teve semana que eu e fiz... E teve dois semana dois que dias. você fez 32 clientes. Posso fazer a conta ou não? Pode. Pode, então vamos lá. 32 vezes 50. 5 vezes 2, 10. Vai 1. Um. 5 vezes 3, 15. Com um que subiu, 16. Foi a terceira semana, que... semana de janeiro. Na terceira é. semana de janeiro, você fez R$ 1.600. Posso multiplicar por 4 é, ou não? É, é, mas não fechou assim o mês Talvez, em 32, né? não. Eu, vi, eu fiz que fechou o mês, acho que foi em... Em 28, 27 ou 28, assim, que fechou. Esses é, atendimentos são diários ou atendimento do mês? Não, de do Entendou mês de janeiro, diários foram diários. 28 de janeiro. Ah, tá. É, atendimento de perto. Então, deixa eu entender. Não, desculpa. Vamos, não, desculpa. Paga e que dessa, eu estou falando. Dessa aqui. semana Esses de 23 fevereiro. São atendimentos semanais. É isso. Então, isso. vamos pegar 23 vezes 4, então. 23 semanas. Né? vezes Sim. 50, um, vezes 4, que são 4 semanas no mês, né? 4 vezes 0, 0, 4 vezes 5, 20, vai 2, 4 vezes 1, um, 4 e 2, 6, 4 vezes 1, um, 4. A projeção é de 4.600 por mês. Tá bom. Ótimo, ótimo, ótimo. Tá bom? Eu moro em Itaió, Santa Catarina. Que cidade que você mora, Roseli? Itaió. Roseli, tô fazendo mudança. <risos> Pode vir. Não, vai faltar serviço, porque até você. então, esses dias atrás, é que eu, é muita gente <risos> que procura, eu estava com sete pessoas esperando para eu ligar para elas para marcar um horário, porque não estava conseguindo horário, estava com, Eles... com lista de espera, sete Estava com lista de espera? no município, Itaio, município aqui não chega a 20 mil habitantes, tem? só que aqui são três, quatro municípios pequenos, perto, onde vem de todos os lados, assim. Até então, hoje eu atendi uma, hoje de manhã, oito e meia da manhã, uhum. eu atendi uma do município vizinho aqui, por indicação de uma outra amiga minha, que ela, ela tá, até estava, inclusive, com o mesmo problema de uma aluna que falou ali com o professor, com um dor nos pés, sabe? Que não conseguia encostar no pé. E ela, então, tinha esse problema também. E a outra amiga dela, que veio aqui comigo, ela já fez três sessões e ela tá muito bem. Ela disse que a impressão que ela tinha é que ela andava em ponta de faca. E ela, na terceira sessão, ela chegou, foi na sexta que eu atendi ela, ela disse assim, ó, eu tô 100% boa, não tenho mais dor nenhuma, mas eu vou continuar, ela falou. E essa amiga dela, que eu atendi hoje de manhã pela primeira vez, né? Que ela veio também. Ela tinha, assim, muita dor nos pés e várias outras coisas. Então, assim, não abordei muito, porque no primeiro atendimento, né? Então, assim, mas eu já vi que, que é, é, assim, extremamente Sim. bastante preocupante, assim, ela. Mas não tem medo do desafio. Eu sei que eu vou conseguir e ela vai ficar bem. Então, hoje é domingo, né? Exatamente. Você já faturou hoje. Professor, se eu contar o pro professor, eu podia atender de segunda, de segunda a segunda, que não ia me faltar cliente, mas assim, eu, eu não estou querendo atender, mas no domingo passado, se eu dizer para o professor, eu atendi cinco, porque até então eu estava em casa, e daí assim, ah, mas tu podia dar um jeitinho, vê um horário para mim, eu trabalho, daí, ah, mas tu consegue na segunda, na terça? Eu digo, não consigo, os horários estão... Ah, tu podia me atender no dom...? Aí eu fico com dó, professor aí eu atendo. O que, que você diria para as pessoas que estão aqui, que estão querendo, estão na turma de janeiro, que eu nem vi. agora. Você, você viu sim. que? Eu conversei agora um pouco com algumas colegas, né? Ah, e toda com a com a Luciana, com a Tita. E com certeza, você com teve certeza. Insegurança muita no seu insegurança. Começo, Zé, teve com no começo, sim, eu pensava assim comigo assim: Meu Deus, mas o professor fala que isso é, faz milagre. Eu pensei. Aí eu pensava comigo, não, mas eu acho que o milagre é muito grande e o santo é pequeno. Pensava, mas vamos, vamos. Eu pensei, eu fui fazendo, fui uhum. fazendo. Para mim ter certeza do que era e não era, eu fui fazendo todas as massagens em mim, né? Eu pensei, mas eu pensei, se eu melhoro, por que, que eu não consigo fazer as outras pessoas melhorarem? E fui fazendo, fiz bastante cortesia no começo, assim, né? E depois eu vi que, que a coisa melhorava mesmo. E com o tempo, a experiência, a gente sempre vai ganhando mais experiência é no campo da, de batalha, que nem o senhor fala. Muitas, muitas. Eu, eu tomava remédios supria, controlados, você, você vem, você e coisa, ali. e estava até conversando hoje de manhã com aquela pessoa, a minha cliente que estava ali, eu tomava remédios controlados e o remédio não, não, não respondia. Foi o caso dela, que ela disse também que ela toma montes de remédio e não controla. E eu disse, eu já fazem agora Passou de, de quatro meses agora que eu não sei mais o gosto de um comprimido. Nada, nada. Ah, eu tinha. E você tinha, tinha um eu sofria 30 anos com dor coisa. de cabeça, que eu até culpava um acidente que eu tive, que não com certeza não, não era, porque era algo de outra coisa. Eu tinha muita dor na, na coluna, o médico então dizia que era hérnia de disco, que eu até tinha. E eu tomava remédio para depressão e ansiedade, para dormir, que eu não dormia também, eu passei uns 10 anos da minha vida quase sem dormir muito mal, e hoje eu não tomo mais nada. Não, tudo, né? Eu digo, não sei, eu nem sei Isso mais o que, que é o gosto embora. de um comprimido. <risos> Quem ouve sem falar... É, imagina é, eu... que você está com a gente já bastante. Assim, é, nem né? tanto tempo, assim, que de, de, no MDF eu comprei em julho de 2022, né? Mas a, e o MAG foi em setembro. Só que assim, eu comecei a trabalhar foi em setembro. No MDF eu estava muito insegura, assim. Eu, não, eu fazia, assim eu até fazia, mas quando eu estudei o MAG mesmo, eu pensei, não, agora é Deus. Depois da infância do ser, né? Fiz todos eles, né? Mas assim foi. Uhum. Né? Professor, é uma coisa muito real. Tem, tem alguns que dizem para mim, tem algumas clientes que dizem para mim assim: eu acho que eu não me conheço. Aquela pessoa que eu conhecia lá do passado não era eu. <risos> que legal. Pessoal, é, para quem tá aqui, são essas histórias que eu quero colecionar história, que história linda. Você tem noção, assim? E até esses eu estava contando ali, ali ajudou, assim, eu, assim, eu não contei por pessoas, por atendimentos, assim, né? Mas eu estava contando ali, ele já está chegando em 400. É. 400 atendimentos. <risos> Eita, Lelém. Você está me obrigando a fazer conta, eu não gosto de fazer contas. É, é... É que eu tô Mas fazendo... a matemática é bom, conta, professor. Conta professor faz outros, né? Caramba. 400 atendimentos Quatro vezes 50. 50, quanto que dá? Vezes 50. Setembro para cá. Em quanto tempo, te se Você você começou em então, setembro, outubro, novembro, é. dezembro, é. janeiro, fevereiro. Seis meses. 400 vezes 50 reais a terapia? <risos> Mas Como não vai, vai pô, faltar nada. Ou vai mudar tudo Taió agora, Meu, Às vezes eu penso assim: meu, quanta gente precisando, quanta gente precisando, né? E às vezes eles falam para mim, mas é difícil estudar? Eu digo, ah, se eu dizer que é fácil, não é. A gente tem que ter boa vontade, tem que, tem que se esforçar, tem que gostar daquilo que faz. né Mas não é tão difícil, não. É fácil. Então, de setembro para cá, você já colocou... Pode. Ah, Estou com medo de falar, hein? Posso falar? Ah, já você fiz. Já fez essa conta ou não? Quanto que dá essa conta? 20 mil. É isso? de setembro. De para cá a Roseli já colocou 20 é. no bolso fazendo reflexologia. Muito, muito, muito. Tá feliz? Tudo esse comigo de tenho... Hoje hoje assim, foi hoje eu embora. tenho ânimo para fazer tudo que eu não fazia, sabe? Bom, eu vou falar uma coisa assim para vocês, pra gente finalizar, que o as leis universais, as leis cósmicas universais a lei da criação ela tá precisando Verdade. urgentemente de pessoas para ajudar pessoas então a gente ajuda uma outra pessoa com aquilo que a gente sabe fazer se você trabalha num balcão de farmácia você tem que fazer um belo atendimento se você trabalha no supermercado seja qualquer função você tem que fazer o seu melhor atendimento que o universo Verdade. tá vendo que você tá entregando o seu melhor. Você, se você opta por vir para cá ajudar pessoas com reflexologia, com o universo vai ficar também muito feliz com você. Seja aquilo que você faça com muito amor, faça com paixão, entrega, porque aí o, o resultado financeiro, que é importante, é importante é. o resultado financeiro, ele vem. A segurança financeira, ela traz algum, uma, algum. Que tipo de conforto a segurança ah, financeira traz para né, você, Ajuda em tudo aquilo que, que a gente tinha um sonho de fazer, alguma coisa que a gente queria, ajuda, né? Ajuda. Até então que eu estava dizendo outro dia, eu digo, ah, acho que eu já, tô te... eu já vou pedir umas férias, né? Já vou ter que tirar umas férias. Sim, aí eles dizem, não, isso não pode pegar férias. férias. Como é que, que vai ficar nós? É. Muito bom. É muita coisa boa acontecendo, né? E muito bom. Eu sou extremamente feliz com aquilo que eu faço, porque eu consigo levar o alívio para as pessoas, e eu consigo ensinar eu... essa paixão eu, eu que digo. eu tenho, que é essa massagem, de fazer nos pés. Eu, eu também digo. Hoje estou aqui, Eu, né? eu amo estar aqui ao vivo, né? É domingo. E Poxa, não teria para as pessoas que estão não, com dúvida? não precisa ter dúvida é só ter os vontade leis. de trabalhar Logico. não é difícil seguir os métodos que o professor ensina que é muito fácil que tudo tudo tudo aquilo que a gente quer a gente consegue não tenho dúvidas não tenho dúvidas vão em frente e consegue consegue às vezes encontram umas horinhas um pouco difícil mas consegue consegue não desista o importante é não desistir tentar sempre que vai conseguir estava vendo é, as turmas novas ali né que Eu se consigo. animem que sim, eles começam a ver os resultados cada resultado a animação é melhor e maior né uhum. quem quiser é, falar com você com Roseli, pode falar com você para tirar dúvida Fala pro pessoal aí, é quem quiser tirar dúvida, perguntar no privado, oh, mas é verdade mesmo, tal. É, no no Instagram, aí, Instagram meu, perfil, meu perfil é roseli.reflexoterapeuta, né? E tem, pode me achar lá, e quem quiser no privado também, eu atendo. Até então que eu já tive várias pessoas que me, me procuraram no privado, no Instagram, Facebook, e assim, e eu, eu só tenho... Instagram é divulgado, a minha propaganda mesmo é boca a boca sabe, é aquele amigo que indica o outro, tem pessoas assim, eu atendo assim de uma família só, professor, acho que começou tipo com uma pessoa da família, hoje eu tô com sete pessoas da mesma família é. E, Então assim, é o poder do atendimento, eles estão vindo, quer. um indica de... pro outro, ah, o outro também o quer, o outro também quer e vai vindo Isso. você falou o seu perfil, né Roseli ponto reflexoterapeuta no começo o perfil não, sempre foi depois, assim, depois quando eu Instagram. fiz o curso daí eu mudei para esse. Para ser melhor então, conhecida, né? as pessoas sabem o que é que eu faço. E quem falou para você mudar? O professor. Tá vendo, pessoal? A Roseli mudou, tá. Ó, vou dar Isso. uma dica para você, Roseli, é. eu sei que o seu Roseli é com y, né? Isso. Quando você falar o seu perfil, eu sempre... É. só sempre é, agora eu não pessoa, falei, mas Roseli eu sempre lembro em qualquer y. lugar que eu vou lhes perguntar como é que é o teu nome. Roseli com Y, <risos> o I, é. Isso, porque o normal é escrever com I, né? Eventualmente, o roseli.reflexoterapeuta pode é, daí existir. É, eu sempre falo, é, em todo assim eu sempre falo, né? Mas, assim, teve muita, muita gente que me procura. Até agora mesmo, enquanto eu estava na, na, na live com a professora aqui, eu vi que apareceu uma mensagem ali de uma de uma pessoa que me pediu o um número, o meu contato, e eu vi que ela enviou mensagem agora. Depois que eu terminar a live, eu vou ver o que... E... <risos> então, peraí, é. deixa eu entender aqui. Você está aqui na live... Tem, tem. E já tem ela me pediu... Com você. Me, me pediu ontem pela, pelo, pelo mensagem, ela pediu, passe o teu contato. Tá eu passei, eu vi agora mesmo, eu vi que apareceu uma mensagem dela aqui. Aí, ó, tá vendo? Não pessoa? tem problema. Ó, vou pedir permissão, viu? <risos> <risos> brincadeira, brincadeira Roseli, um domingo fantástico para você Sucesso total E para os alunos e para as alunas aqui Também. Saibam que a Roseli está na comunidade Ela está aí, tá aí fazendo o fazendo E está aí com o coração aberto Para ajudar um novo aluno aquela coisa do irmão mais velho? Para quem é novo aluno Olhe para a Roseli como o irmão mais velho o irmão mais velho protege, o irmão velho direciona. É verdade. E eu já fui um irmão, irmão bem velho... novinho. Agora eu estou crescendo. Isso. Já muitos, tá, já é das nossas muitos, veteranas. Tá tendo <risos> resultados incríveis. Incrível. Eu claro, um, professor. Um ótimo domingo Obrigado, professor. por todos os ensinamentos. Valeu. Até mais.